Como o apocalipse vai começar? Verdade direta e reta, o ápice vai acontecer no único lugar do mundo que em breve vai ser capaz de abrir portais interdimensionais, e que se você conhece sobre teorias de conspiração já devia conhecer, o Senna, na Suíça, mas pelo menos a história fez que eles tenham bunkers subterrâneos, para que o sofrimento inicial não seja tão brusco. Digo o ápice porque já começou. Inclusive qualquer um com o um mínimo de estudo nas áreas da verdadeira ciência sabe que a gripe espanhola e o coronavírus foram ao menos planejados pelo adversário e seus lacaios. Não digo executado porque esse vídeo é público, mas quem conhece a criação sabe das fronteiras de quem executa o que na Terra. Tradicionalmente, inscreva-se no canal, compartilhe a quem merece e deixe o like para fortalecer os poucos conteúdos de qualidade do YouTube.